Olá meus amigos, Barra Mully aqui! Essa semana vou apresentar para vocês mais uma leva de easter eggs dentro do Skyrim. Novamente temos referências a filmes, outros jogos e livros. Se vocês gostarem do vídeo deixa aquele like, se quiserem ver mais conteúdo se inscrevam no canal. Eu sou Barra Mully e esses são outros 5 easter eggs em The Elder Scrolls Skyrim. O primeiro easter egg é sobre um clássico do cinema, baseado em um livro que todos vocês já devem ter ouvido falar. Mas vamos lá! Em White Run, há uma árvore gigante no meio da cidade. Essa árvore é chamada de Gilder Green e é cultivada a partir da árvore anciã chamada Elder Glyn, abençoada pela deusa Kinareth. A Elder Glyn também é considerada por muitos a coisa viva mais antiga em Skyrim, no filme que estamos referenciando também há uma árvore milenar no meio da cidade que também é descendente de uma árvore ancestral e as duas são restauradas à sua glória antiga e aí já sabe qual filme é se você pensou senhor dos anéis acertou Gilder Ring é claramente uma referência à Árvore Branca de Gondor, ambas as árvores ficam no meio de suas respectivas cidades, White Run e Minas Tirith, ambas são descendentes de uma árvore ancestral, a Elder Glyn, abençoada por K'nalet, e Telperion, uma das árvores de Valar, e as duas foram restauradas durante a história. Essa é uma das várias referências que Skyrim faz ao Senhor dos Anéis, vamos cobrir as outras em outros vídeos. O segundo easter egg. É sobre o outro clássico da cultura pop. o um pequeno joguinho que fez tanto sucesso que está sempre aparecendo em outras mídias. O jogo é Pac-Man, ou Come Come, como vencemos no Brasil. Para encontrarmos essa referência, nós temos que ir para uma das grandes cidades do jogo, Markart. Chegando lá, você tem que ir para a casa de um dos personagens que moram na cidade, um headguard chamado Endon. Assim que você entrar na casa dele, você vai procurar pela casa, até encontrar em um dos quartos algumas comidas posicionadas de maneira peculiar. Um queijo cortado, e bem do lado desse queijo há uma fileira de cabeças de alho. E para ficar mais evidente ainda, colocaram um glow dust do lado. Fica evidente que eles posicionaram essa comida para ficar bem parecido com o personagem do jogo Pac-Man, comendo as bolinhas e ainda com aquela bolinha que deixa os fantasminhas azuis no final. O terceiro easter egg de hoje é um combo de referências em um só lugar. Talvez vocês conheçam, mas vou mostrar o easter egg primeiro, e depois falar o que ele referencia. Em Riften, se você entrar na guilda dos ladrões, você passará pela missão Dampened Spirits, que é uma missão sobre envenenar e destruir a concorrência, mas o easter egg está no meio da missão. Em uma parte da missão, você terá que acessar uma caverna embaixo de uma das construções perto de Whiterun. Lá, você encontrará vários esquivers, aranhas e uma pessoa em uma caverna, um mago breton. Assim que ele te ver, ele vai te atacar. Examinando melhor esse maluco isolado, você vai perceber que o nome dele é Hamelin. Esse nome é o mesmo do personagem do conto medieval o flautista de Hamelin. No conto, o flautista era um caçador de ratos e usava sua flauta mágica para atraí-los para longe da cidade, mas quando os cidadãos decidiram parar de pagar pelos seus serviços, ele não gostou nem um pouco, e usando sua flauta mágica, começou a atrair os filhos e filhas das pessoas, levando-os embora, assim como fez com os ratos. Essa é a primeira parte do easter egg. A segunda parte desse easter egg está no diário de Hamlin. Assim que você matá-lo e conseguir ler o diário, você vai ver que a história conta como ele era um grande alquimista, um gênio incompreendido que foi preso por 10 anos e depois exilado, e como todos o tratavam mal, levando a querer vingança sobre quem o prejudicou, usando seus conhecimentos e alquimia para criar um exército de skivers, que são basicamente ratos gigantes, e usar esse exército para destruir todos. Toda essa história é uma referência a um livro de 1968, Anotações do Homem-Rato, que mais tarde inspirou o filme de 1971, Willard. Ambos contam a história de um homem que, por infortúnios, é ridicularizado e prejudicado pelos outros, mas tem uma grande amizade com ratos, e usa essa amizade para se vingar dos que o prejudicaram. Hamelin, o louco isolado, também é conhecido no jogo como Rei hey Skiver ou Rei hey Rato. O quarto easter egg é sobre outro jogo clássico. A referência fica em um dos templos nórdicos antigos. Ela fica em Skulda Fim, mas não dá para acessar essa referência por meios convencionais, já que Scudafin só pode ser acessado durante a missão The World Eater Iron. Na verdade, quem joga pelo PC pode entrar facilmente usando o código de comando COCSCUDAFIN02 no console. Continuando, se você for acessar o local, seja pela missão ou pelo comando de console, em Scuda fin, a um daqueles muros que dão as palavras de poder ao Dragonborn. Passando por esse muro, você vai encontrar um pequeno quarto com uma lareira. Dentro dessa lareira, há uma batata peculiar. Se você notar bem, a batata dentro da fogueira é bem parecida com a batata Gladus, que nos acompanha em Portal 2. Em Portal 2, no desenrolar da história, a inteligência artificial, que era a antagonista principal no primeiro jogo, é transmitida para uma batata e nos acompanha pelo resto do jogo. O quinto easter egg é sobre um filme clássico da Disney, e ele pode ser encontrado em Black Ridge, mais especificamente em um lugar chamado War Quarters. Chegando nesse prédio, você vai encontrar um quarto com sete camas pequenas em volta de uma lâmpada, e saindo desse quarto, seguindo reto, você encontrará outra cama, mas maior. Isso é possivelmente uma referência à Branca de Neve e os Sete Anões. Já que na história de Skyrim, Black Ridge é onde os Dwemers uma raça equivalente a anões, viviam. Então, se um lugar com sete camas para a que seriam os anões, e uma cama grande, isso não leva a crer que é realmente uma referência ao conto da Branca de Neve. Pois é, meus amigos, esses foram outros cinco easter eggs em Skyrim. O que acharam? Se gostaram, deixa aquele like. Se quiserem ver mais conteúdo, se inscrevam no canal. Semana que vem teremos mais cinco easter eggs. Mas enfim, eu sou o Bahamuli e estou terminando a transmissão. Fui!